E hoje estou com um vídeo preparado para vocês na dúvida de preços aí, os economistas, aquele que não gosta de gastar, que está na dúvida. Bom, microcimento é caro? Será que é? Já pararam para pensar nas vantagens e desvantagens e comparar com o preço? Bom, vamos lá! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus Dias, aqui do canal Revestindo Ideias hoje vamos falar nesse vídeo sobre o preço do microcimento é caro não é Tá valendo vale a pena antes disso quero convidar vocês a se inscrever no canal certo pessoal e ativa o sininho aí o que nos ajuda a alertar vocês que tá vindo novidade além disso a gente prepara uma série de material específico para vocês aí que vocês vão gostar vão amar então ativa o sininho aí te inscreve no canal fica por dentro com a gente beleza vamos lá bom Gente, quando a gente fala de preço, o que, que é a primeira coisa que a gente pensa? Matheus, qual é o valor do metro quadrado do microcimento hoje? Depende da superfície que vai ser aplicado, depende da preparação que eu vou precisar fazer, depende do acabamento que esse material tem, que mais pra frente a gente vai falar aí, certo? Depende da, da área onde eu vou aplicar, depende do volume onde vai ser aplicado, né? Todo mundo sabe, gente, que às vezes num volume pequeno se cobra valores muitas das vezes por serviço, não por metro quadrado, porque não pagaria, né, ao profissional a mão de obra num espaço muito pequeno. Então ele calcula os seus gastos aí para poder ter um valor justo, né, tanto para vocês quanto para ele aí. Isso é uma mão de obra especializada, tá, gente? A gente tá falando aí. Então, o que que acontece? Para mim saber se o material é caro ou não, a primeira coisa que eu preciso saber além do custo. Gente, quando a gente faz uma pesquisa de preço, a gente não pode pensar assim: ah, tantos reais o metro é caro. Bom, uh, há um tempo atrás a gente conheceu uma, uma arquiteta muito bacana, ela também, que ela me comentou sobre isso, me chamou muita atenção, que poucos notam isso, né? Quando a gente deu, um, entregou o orçamento, a primeira coisa que ela falou, Matheus, eu fiz um comparativo e achei que é mais barato. E realmente, quando a gente faz esse comparativo, a gente se encontra num preço mais em conta. Claro, volta a dizer que tudo depende do tipo de acabamento que vocês estão escolhendo. Por exemplo, para quem não gosta de microcimento, o microcimento sim vai ser um material caro, assim como para quem não gosta de laminado. Hoje o laminado é mais barato porque tem vinílico tem outras opções. Mas para quem não gosta, o valor é caro. Né? Por exemplo, eu já ouvi falar de pessoas que não gostam de vinílico, o piso vinílico realmente tem do mais barato ao mais caro, depende da qualidade, depende da espessura, depende do acabamento, depende da cor e até mesmo da marca. Né? e O microcimento é quase a mesma coisa, depende do acabamento, depende de onde vai ser aplicado, depende da superfície, tudo depende. Então quando a gente faz a questão de cálculo de preço, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o comparativo. Vamos lá, para quem gosta de microcimento, quais são é os materiais similares que eu tenho? Ah, Matheus, eu tenho aqui um cimento queimado. Ah, Matheus, eu tenho aqui um porcelanato que imita né, o microcimento, ou o acabamento, o estilo do microcimento. Bom, beleza, vamos pegar esses três aí. Primeira coisa que a gente tem que ver, qual é a preparação, qual é a base que eu tenho para ser aplicado? Né? Se eu tenho um contrapiso, então no meu porcelanato vai o cimento cola, né? vai, dependendo da superfície eu preciso nivelar ou não, né? vai a placa... Né, em, em si, que dependendo do tamanho, ou tipo de acabamento, ou marca, a gente tem que ver o valor do metro quadrado aí, e mais o rejunte e a mão de obra para aplicação, certo? Bom, quando a gente trata de cimento queimado, é a mesma coisa, é a mão de obra para aplicação, é o produto de mistura e é a preparação da base, então eu tenho que somar isso como um todo, certo? Começa por aí, quando a gente fala de microcimento, é a mesma coisa, a preparação da superfície, né, que é a aplicação própria já do microcimento, nesse caso aí de um contrapiso. Ponto. Matheus, mas enfim, fazendo essa comparação desses três, eu notei que o X é mais barato que o Y. Bom gente, na questão do material, da mão de obra. Agora vamos para outras especificações. Por exemplo, desses materiais, qual que atende o acabamento que você procura? Desses materiais, qual vai te dar resistência e manutenção adequada? Né? Às vezes a pessoa pensa assim, momentâneo, né? Ah, faz aí, gostei desse piso e tal, e tal, e tal. Mas a gente sabe que futuramente, um ano, dois anos, três anos, ou menos de um ano, ou muito mais do que três anos, a gente sempre pensa numa reforma né? residencial, eu quero mudar minha casa, eu quero reformar a casa, final de ano, eu quero eu quero ampliar... Oh, Nascer o filho, ou algo parecido, né? ou similar, aí essas ideias, a gente sempre pensa em mudar, até para ter um astral novo, né? um ar novo na nossa residência, ou sala comercial, mas enfim, então quando a gente pensa nisso, a gente tem que lembrar do material que a gente está colocando, por exemplo, cimento queimado, eu consigo fazer uma manutenção fácil? O porcelanato eu consigo fazer uma manutenção fácil, o microcimento uma manutenção fácil. Vou substituir o microcimento a gente substitui só a cor, né? O porcelanato a gente já tem, eu falei num vídeo anterior aqui sobre a questão da espessura, né? Vou deixar o link na descrição para vocês poderem acompanhar, mas assim acompanha até o final aqui para vocês entenderem onde a gente quer chegar aí. Não adianta cortar aqui vou falar não, não seja foi. calma aí, vamos até o final. Lembrando para vocês se inscreverem no canal aqui com a gente, Tem um material específico para vocês, um material maravilhoso separado para vocês aí. Vamos largando de pouco em pouco, o canal está crescendo, vocês estão crescendo com a gente, isso é muito bacana, a gente está deixando aqui a rede social para vocês nos acompanharem também sobre alguns eventos que a gente está indo, onde a gente está aplicando o microcimento, as novidades que a gente está trazendo do microcimento né, da nossa empresa aí, e também um espaço para a gente poder conhecer vocês conversar, tirar dúvida de vocês, que isso nos ajuda também a trazer um material melhor ainda para vocês, certo pessoal? Então vamos lá, vamos continuar aqui porque o pessoal está curioso. Se inscreve no canal, ativa o sininho e bora lá para continuar o vídeo. Hoje pessoal, ele gira em torno de 190 até 300, 400, 500 reais o metro quadrado, material e mão de obra, né? Por que essa variação? Então, quando a gente fez esse comparativo, a gente pode perceber as questões de custo. Então, para mim achar se o material é caro ou não é, né? o que, que eu tenho que ver? O que, que cabe no meu bolso hoje? Né? Qual é o tipo de acabamento que eu procuro? Né? Qual é a manutenção que eu vou ter? Qual é a durabilidade que eu vou ter? Né? Não adianta a gente pegar um material qualquer né? para querer economizar, e depois com o tempo aí tem problemas futuros de manutenção ou até mesmo dor de cabeça para substituição do material que é aquele velho ditado material barato sai caro né gente então fiquem atentos a isso a gente até preparou um vídeo para vocês sobre as desvantagens aí do microcimento então a gente fala disso aí tá todo material microcimento porcelanato vinílico, cimento queimado enfim todo material que vocês forem fazer uma aplicação Pessoal, procura uma empresa especializada, procura uma mão de obra especializada para isso aí. Quando a gente fala de preço, gente, a gente consegue notar nesses comparativos né, do metro quadrado que o microcimento ele não é um material caro, assim como o porcelanato não é um material caro. Né? Desde que caiba no seu bolso, dentro do que você procura dentro do que você gosta. É como um carro, existem carros com mais conforto e existem carros com menos conforto. Né? Ah, esse não cabe no meu bolso hoje, esse aqui cabe, mas esse aqui vai, dar uma, vai ter uma durabilidade boa, vai me atender, é porque preciso, não vou me arrepender, não vou ter dor de cabeça A gente sabe que tem carros aí, até meme já virou, tem algumas dores de cabeça aí que dá Enfim, quando a gente fala então das questões de preço, a gente tem que estar tá atento a esse tipo de coisa ah, Mateus eu vi aqui o preço gira em torno de 190 200 300 400 500 Lembrando que a que a matéria-prima do microcimento original a forma a original dele muito da matéria-prima veio de fora o que torna mais caro nos dias de hoje né a questão da matéria-prima do, do material a mistura como um todo quando chega para vocês né para o aplicador de vocês enfim então, isso é mais uma coisa que soma. Pessoal, lembra que, você, que a gente está falando aqui de mão de obra e material. Vocês estão recebendo o produto na casa, com o aplicador né, finalizando o serviço e entregando para vocês. Pronto, não, tu não tem dor de cabeça de buscar o material. A responsabilidade de faltar o material é do aplicador, porque ele vai fazer a visita para fazer a medida. Né? Então, o material tem que estar tá todo ali. Vocês pagam, compram a ideia, compram o material, compram a aplicação e ela está completa. Né? mesma coisa um outro tipo de material, aí, dependendo do acerto que vocês fazem com a empresa. Mas então, quando a gente faz esse comparativo, a gente já pensa no valor. Nossa, mas é caro. Não, gente, não é. Por que, que eu digo para vocês que não é? Imaginem hoje, nessa circunstância, eu tenho um, um revestimento, eu vou ter que remover o meu revestimento, Uh, preparar ou não a base para receber o próximo, um a limpeza, o descarte disso, né, o que gera um entulho, um, um descarte, um valor para isso, então eu pago uma mão de obra para demolir, pago a mão de obra para remover, pago a questão do entulho para levar embora o lixo, enfim, né, porque a pessoa vai cobrar de vocês para ensacar isso aí, jogar no entulho, para o entulho levar embora, né, principalmente apartamento ainda. E, e geralmente está no incluso no valor da remoção, né? E depois vocês pagam a mão de obra para assentamento da cerâmica, do revestimento de vocês, enfim. né? Dependendo do tipo de revestimento, tem que ter uma preparação da superfície para poder receber, né? Então, quando é no microcimento eu tenho essa vantagem, eu aplico ele por cima do porcelanato, eu não, por, não arranco. Né? Mas o que eu quero falar para vocês é que todo material a gente tem que olhar o custo-benefício, a durabilidade, né? o microcimento é um material que dura aí anos, a gente tem registros de obras aí de 10, 15 anos aí de, de aplicação de microcimento, aonde foi feita só a manutenção periódica de para aumentar além a garantia, porque a gente tem essa essa vantagem na, no nosso grupo, aí, que é onde vence a garantia, a gente faz a aplicação do revitalizador, aí o que aumenta a garantia do pessoal, né? mas isso é para quem... Se quiser saber mais, nos procura aí na nossa rede social que a gente vai ficar feliz em explicar para vocês como é que funciona. Tá, pessoal? Sempre que a gente fizer um comparativo de qualquer produto, né, com um microcimento, a gente tem que ver a base de aplicação, forma de aplicar, a mistura, o acabamento, a durabilidade, né, pra... e a mão de obra, para daí sim comparar os valores aí. Às vezes a gente acha que o material X é mais barato, mas não nos atende, né? Não atende ao decorativo do ambiente, não atende ao tipo de ambiente, não atende ao meu gosto, né? E a mão de obra também tem que cuidar aí, pessoal. Certo? Espero ter ajudado vocês aí nesse vídeo aí. Para mais dúvidas aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, procura a gente nas nossas redes sociais, tá aí embaixo o link aí. Certo? E esperamos vocês no próximo. Um forte abraço!